Salve, salve, minhas guerreiras! Mais um treinamento completo aqui do canal. Quero agradecer a todas as guerreiras e guerreiros que estão sendo solidários na vaquinha para nós ajudarmos aquelas pessoas que estão abaixo da linha da miséria, da pobreza, que não têm um celular para se cadastrar nesse nosso programa do governo para ganhar esses 600 reais aí devido à pandemia que estão desempregados que moram na rua. Então, eu quero agradecer. Aí embaixo, nos comentários... Tem como você fazer a sua doação. Se você gosta do meu trabalho, doe um real. É isso, eu faço todo esse treinamento aqui gratuito para você doar esse um real para poder reverter em material, comida, roupa para essas pessoas. Ainda mais que está vindo o inverno aí, esse inverno promete ser bem forte, então eu quero comprar também mantas para nós começarmos a doar e tudo isso vai ser filmado para vocês terem a comprovação do que está sendo feito. Vamos também falar da nossa promoção. No final desse vídeo vai rolar a promoção lá no Instagram. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou utilizar o nosso aplicativo Tabata Time com a preparação para 10 segundos. 10 segundos é o tempo que eu levo para me preparar para começar a gravação. 20 segundos de exercício. Descanso. 10 segundos. 6 vezes... Cinco rodadas é para pegar fogo. Vamos dar prioridade à barriguinha. Ai meu Deus do céu. Vamos dar prioridade a essa barriguinha que nessa quarentena tá demais. Tá comendo tudo. Tá nervosa. Tô nervoso. Então vamos lá. Primeira coisa, tá aqui o nosso aplicativo Tabata Time. Vou deixar ele aqui para ele tocar bem alto. Vamos fazer abdominal interno. Onde você vai colocar ambas as mãos aqui e fazer isso aqui, ó. Isso. Vamos lá, abdominal em pé, isso, eleva bem, vai sentir um pouquinho os estalos aí no teu corpo, contrai o abdômen e levanta, vai, isso, vai, vambora, guerreira, vambora, guerreira, isso. Começando devagar, né? começa sempre assim, tranquilo, todo mundo feliz, todo mundo assim, ah, professor, isso é molezinha, isso aí é tiro chão, escalada. Três Vamos lá. É isso aqui agora, hein? Quem for avançado pode correr. Isso. Agora, quem é iniciante, vamos embora. Devagar também se vai longe. Vamos embora. É isso aí. Hoje eu falei para vocês, minhas guerreiras. Vamos embora. Isso. Subiu. Já está sentindo como? Perna. Já está sentindo abdômen. E é isso que eu quero que você sinta. Então, ó, comentário aí. joinha Bora. Mãozinha em cima e vem. Um. Isso. Um. Bora. Dois. Bora. Dois. Bora. Três. Bora. Três. Bora. Quatro. Bora. Quatro. Força. Isso. Quero ver os comentários bombando, hein? Se você tá fazendo ou não está. Vambora. Isso. Oh, já começou. Aqui não tem enrolação. Aqui não tem nem corte. Aqui é direto. Se o professor não aguentar, não aguentou. Dança. Vamos embora. O importante é fazer. Desceu no chão. Fez um. Isso. Eu vou fazer devagar, hein? Mas se você é guerreiro supremo, pode fazer correndo, hein? Mas eu não sou um guerreiro tão supremo assim. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Bora. Bora. Bora. Parou, sobe, já fica como, já fica preparado minha guerreira. O intervalo é curto, bem intervalo curto para matar mesmo, para fazer sofrer. Botou a mãozinha, subiu, isso, isso. Perna já não responde mais, a perna já não quer ajudar. Mas vamos embora, nós somos guerreiros ou não somos. Isso, isso, vai, vai, vai. Oi, descansa. Se você quiser contratar, meu serviço com o nutricionista, ficha de treinamento 021-99-125-7985. Desceu, mãozinha no chão e vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai. bora, bora, bora, bora. bora. Isso, para de preguiça. Se eu estou falando, estou fazendo. Uh, pensa naquela pizza, naquele macarrão, naquela bomba, naquele mil folhas. Tudo isso que você comeu, eu sei que você comeu na quarentena. Vamos parar. Vamos malhar. Vamos tirar isso daí. E aquele chocolate? E aquele chocolate? Não pode buscar, mas eu sei que você comeu. Então vamos parar com isso, hein? E quem não comeu, para deixe. Então, malha é com mais vontade. Bora. Todo dia aqui no canal, treinos completos. Só peço a você que me ajude. Oh. Ah, me ajudar como? Através do seu joinha, das suas mensagens, através dos seus compartilhamentos. É isso que eu peço. Estou pedindo muito. Então, bora. Foi. E traz, traz. embora. Isso. Levanta esse pé para lá atrás. Estica esse corpo. Já estou sentindo Se eu estou sentindo, você também está Bora Se uma guerreira falar que não está sentindo nada Aí eu vou apelar Isso tá. Subiu Isso Ficou de pé Prepara Guerreira, que treino é esse minha guerreira? Botou a mãozinha aqui e foi Esse é para derreter Essa barriguinha sem vergonha que a gente tenta tirar e é difícil. Eu falo com a minha mãe, mãezinha, vamos tirar essa barriguinha, mãezinha, mas não adianta. Aí quer comer uma coisinha gostosa, tá em casa, alega que não pode sair. Ó, oh. oh. isso! Minha guerreira, tá rolando uma promoção aí, eu conto com você, seja solidária, entra aí nos comentários, tem as informações. Vamos lá? Desceu, fez a extensão. Um, um. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, foi, subiu, aí você fala, professor, tá terminando? Tá, não. Sinto muito em te dizer, mas não tá terminando, não. Esse é forte. Esse é pra fazer você suar. Para você fazer comigo ficar destruída. Você cair aí e falar assim, caramba, professor, eu não tô conseguindo nem andar. Você acabou comigo. E é isso aí. Meu guerreiro, resistência. Vambora. Isso. Isso. Vamos todo mundo ficar sarado. Sair dessa quarentena, sarado. Isso. Garanto a você que nem a sua academia, você ficou tão cansado assim ou tão cansada. Fala para mim. Deixa aí nos comentários. Duvido, hein? Vamos embora. Colocou a mãozinha e foi. Ainda mais se você fizer assim, ó. Com aquela vontade. Com aquela vontade. Vamos embora. Isso. Você, é guerreira, já está no canal há muito tempo. Não pode ficar falando que não dá para fazer. Dá para fazer assim. Eu estou fazendo. Vamos embora. Isso. Isso. Parou. Subiu. Subiu. Cansou. Isso, minha guerreira. Vambora Eu tô cansado Sei que você tá cansada Vambora Posicionou E vai Um Um Esse é que mata Esse é que mata Esse é que mata Esse é que mata Vambora, minha guerreira Esse daqui é o um verdadeiro suicida A perna já nem bom demais Mas é assim que é bom quando a perna não responde, é sinal que a gente está tendo resultados reais. Vamos Descer. Chão. Botou a mãozinha no chão fez a extensão da perna. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Só botando isso. Faz esse mantra na cabeça. Devagar. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Vamos embora? Eu posso. Eu quero. Parou. Subiu, não pode desanimar, não pode desanimar. A vida nada é tão fácil. Então, Vamos embora e posicionou a mãozinha aqui, foi: um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito. Nove. Nove. É isso aí Para vocês verem que o negócio está puxado. E não tem negócio de corte. Não tem corte. É né? direto. Bora. Descendo. Chão. Colocou no chão. Ficou. E foi. Isso. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Eu posso. Eu quero. Vamos embora. Já consegui. Já Consegui Vamos embora Isso Pensamento positivo Viu que com pensamento positivo passa bem mais rápido? Passa bem mais rápido E olha que nós ainda Não chegamos na metade do treinamento oh, Que delícia Vamos embora Isso. Isso Imagina o professor Ainda tem que ficar falando e fazendo E morrendo e tá bravo Vamos embora Isso Isso isso, vou pedir minha assistente para jogar minha água, porque eu tô precisando de água. Vamos lá, assistente! Água! É. Joga, joga! Rápido, joga! Joga! Joga! Isso! Pegar aquela água rapidinho! Tá! Ah, deu nem tempo de beber aquela água, molhar o miri contigo! Pra gente poder voltar a malhar. embora. Isso! Isso! Isso! Isso! Isso! Isso! 10 ah. Ah, segundos! Não dá nem tempo! 10 segundos é muito rápido! Esse treinamento é tá insano! Meu. É um treinamento pra você, guerreira! Para você que gosta do meu conteúdo! Se você quiser. Simplesmente entrar em contato com o número do WhatsApp, contratar sua ficha de treinamento individualizada. Você vai falar com 021 99 125 7985. Oh, foi? Vamos embora? Deixa eu beber essa água rápida. Vamos pro chão molhei só um pouco a boca a boca está seca até porque eu estou falando o ideal é quando você fizer um treinamento evitar ficar conversando falando para não atrapalhar sua respiração aqui eu tenho que dar a didática tem que ser um incentivador então eu tenho que conversar com vocês por isso que eu não paro de falar e em cima. Já estou perdido. Em cima ou embaixo? Em cima. Então, vem. Isso. Isso. Isso. Isso. Isso. Só olhando para o reloginho para falar. Termina logo sem vergonha. Acaba logo que eu não estou aguentando. Vamos embora? Isso. Isso. Isso. Lá em cima. Isso. Isso. Isso. Ih, já está perto. Está perto. Daqui a pouco está terminando. Mais uma rodada completa e a gente vai poder descansar Vamos descer? Vamos descer Desce Bota a mãozinha E aí eu tô cheio de graça Se eu tô pulando assim É porque tá fácil Vambora Isso Tem muita gente assim fazendo como eu Fica reclamando Aí depois no intervalo fica dançando Vambora Isso Isso Isso Isso Parou Subiu Sobe Descansa molhado ó, oh, Bem molhada, é isso que eu quero Tá sentindo? Tem que saber se você tá sentindo A promoção lá do Instagram É o seguinte Nós vamos sortear Quando eu falo nós, é o nosso apoiador aqui do canal Se esse vídeo bater 10 mil visualizações Vai rolar um kit de treinamento funcional Lá no Instagram Basta colocar sim aí embaixo Nos comentários oh! É, minha guerreira! Por que, que vocês não me pedem sorrindo que eu não faça chorando? Olha só! Isso! Vamos descer! Vamos descer! Só ficou agora! Desceu! E! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Quatro! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Seis! Sete! Sete! Oito! Oito! Nove! Nove! Dez! Dez! Um! Um, dois, dois, é... Não, não estou nem olhando mais pro o relógio, quero nem saber de relógio. E em breve vocês irão ver o canal da minha mãe. É, Dona Irene vai ter um canal aí para fazer os treinamentos dela, aqueles treinamentos de baixíssimo impacto para as seguidoras da Dona Irene que são muitas. Olha, nem eu esperava que minha mãe tivesse mais seguidoras quase do que eu. Mas também, não é porque minha mãe não... É uma mãe maravilhosa Às vezes reclama, mas é legal Vambora Às vezes vacila, mas é legal Vambora Isso Descansa Descansa Olha esse relógio não para oh, Que isso Nem eu imaginei que eu tinha feito um treinamento assim Olha que isso Então vamos aumentar Vamos aumentar Vamos aumentar Vambora, Vambora. Isso isso, isso aí. Depois vocês reclama. professor. Você tá magrinho, professor. O que que tá acontecendo? Ah. você tá doente? Não tô. É isso que tá acontecendo. Ó, ó, é muito trabalho que vocês estão me dando, gente. Vamos embora. E um, um, dois, lá em cima. A perna já não quer subir, né? Eu sei como é que é isso. A perna já tá. Pesando. Aí se você falar para mim que tá fácil, coloca, sabe o, quê? o que? O que você vai colocar? Uma tagueireira e vai fazer com a tagueira se tiver fácil. Gente, tudo isso eu estou fazendo o meu serviço para você me ajudar nesse nosso projeto. Faça uma boa ação, aí embaixo tem as informações para quem não tem nada. Todo mundo, todo o meu conhecimento aqui para poder ajudar vocês a entrarem em forma, vocês não terem que gastar somente uma doação, seja um real. Um real que você doar, muita gente faz a diferença. Vambora! Isso! Isso! Isso! Vambora! Isso! Ah. Ah. Lá embaixo, na descrição desse vídeo, nos comentários, tem os links de pagamento. Ajuda esse projeto. Um real, dois reais... Quanto você quiser, isso! E quero agradecer a todo mundo que está contribuindo, tá? Vocês estão sendo maravilhosos! E eu estou juntando, comprando roupa, comprando as coisas. Quero ver se eu compro cobertores, entrar em contato com algum fornecedor de grande quantidade para a gente comprar mais barato. embora E olha que nós ainda batemos a meta. Tinha uma meta a ser atingida. Ainda está ali embaixo. Mas quem tem fome, tem pressa. Quem tem frio, tem frio. Não dá para ficar esperando bater merda. Vamos Desceu. Isso. E... Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Foi. Vamos embora. Só quero ver se esse vídeo, não passar de 100 curtidas, eu desisto. Eu desisto. Se esse vídeo... Não passar, olha, de 100 curtidas e pelo menos uns 80 ou 100 comentários, eu desisto. Eu estou dando o meu máximo para vocês, minhas guerreiras. Vamos lá. Vamos falar sobre três coisas importantes. A primeira, se você deseja contratar meu serviço, ficha de treinamento completo, deseja contratar serviço do nosso nutricionista, treinamento individualizado ou projeto quarentena, Basta entrar em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985. 021-99-125-7985. Esse daí é para você contratar. Detalhe, 50% de toda a renda que eu fizer das minhas vendas de ficha de treinamento, eu vou estar colocando para a doação do meu projeto. Quero transformar esse projeto num projeto que não seja modinha de internet. quero que esse projeto dure enquanto puder. Então eu dependo de você que por um real ao mês, um real ao mês, dois reais ao mês, você vai contribuir para que eu consiga manter esse projeto de pé. Então o que, é que eu estou fazendo? Treinamento completo. Estou nem aí. Estou me matando, vou secar, mas eu sei que Deus está recompensando, me protegendo, protegendo a todos que me servam e principalmente você e sua família. Porque você, bem ou mal, tem um celular para assistir o vídeo, tem sua alimentação, tem sua cama, tem sua comida, tem tudo, tem sua roupinha e tem gente que nesse momento não tem nada, está com a barriga vazia. Quisera eles terem um pouquinho de comida e ter a sorte que nós temos de estar tá aqui fazendo exercício. Então, aí nos comentários tem os links informando como você pode fazer essa ajuda, tá bom? Outro ponto. Vamos lá. A promoção. A promoção consiste em você colocar a palavra SIM aí embaixo, nos comentários. Coloque a palavra SIM no último dia de setembro... O nosso apoiador vai selecionar uma ou duas de vocês, ainda não está certo, vai depender se nós batermos a meta de 10 mil visualizações. Então ele vai selecionar uma ou duas de vocês para sortear, ou ser felizardo ou a Felizarda do kit funcional. É aquele treinamento funcional que tem aquela escadinha, tem cone, você vai fazer em casa, vai ser maravilhoso. Então você vai ganhar, pô, 0.800, é só você compartilhar, é só você Mandar para suas amigas. Se você gosta do meu trabalho, dá esse joinha. Mandar a palavra sim, que aí o nosso apoiador vai falar. Poxa, o professor Emílio está caindo junto. E aquela legião de pessoas que estão junto com ele são 10. Vamos fazer promoção no canal do professor Emílio júnior Eu não ganho nada com isso, tá? Essas promoções é o nosso apoiador que vai selecionar uma de vocês. Eu só sou a ponte. Eu faço um serviço para vocês. Deixando bem claro isso daí. E por último... E o que eu tenho que falar é o seguinte Isso é uma informação muito legal Eu vou fazer um projeto Que é um projeto de treinamento com peso Tentar fazer uma micro academia em casa então, nós iremos utilizar material reciclado. Eu vou começar a gravar alguma coisa e já vou juntando para ir jogando aqui no canal. Então, a gente vai pegar o pneu. Então, vocês, se puder, dois pneus de carro. Olha que vai ficar pesado. Minha guerreira, meu guerreiro. Dois pneus de carro do mesmo tamanho. Pode ser pneu de moto também, tá? Pneu de carro do mesmo tamanho. De preferência, esses pneus menores. Nada daquele grandão, aquele pneu menor. De mesmo tamanho. E uma barra. Uma barra que a gente vai fazer, uma barra com pneu para fazer o treinamento. Aí vai precisar de cimento, areia, pedra e um pouquinho de vergalhão. Isso aí é coisa pô, que você acha na rua, em qualquer lugar. Tá bom, meu amor? Muito obrigado pelo carinho, meu guerreiro. Quero ver você comentando aí embaixo, ok? Até nosso próximo encontro.